Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a cidade de São Pedro e a Águas de São Pedro Elas ficam mais ou menos a uma distância de 10 minutos uma da outra Para ficar aqui em São Pedro, a gente escolheu um dos hotéis mais tradicionais, modernos e bem localizados que tem que é o Hotel Colina Verde E tem muita coisa bacana para se fazer aqui no hotel, dá uma olhada aí nas imagens Na cidade fomos em algumas lojas que vendem biscoitos amanteigados, compotas, licores, tudo uma delicinha aqui. Águas de São Pedro também é conhecida pelas suas fontes naturais de água que tem aqui. Uma das razões que escolhemos este hotel é porque eles promovem vários jantares temáticos como medieval O italiano. E até onde festa junina. Além disso, tem muita coisa boa, tem muito lugar gostoso para comer. Para você vir aqui para a cidade é fácil de chegar, tem um ônibus que sai do terminal Tietê de demora mais ou menos em torno de 3 horas, porque ele para em várias cidades antes ou de carro, de carro demora mais ou menos umas 2 horas para chegar aqui